O que é taxa de corretagem? Quando uma pessoa decide fazer investimentos no mercado financeiro, ela precisa de intermediação. Um investidor não pode ir lá diretamente na bolsa de valores e comprar ações. Nem no site da B3, nada disso. Como o sistema financeiro é regulado pelo governo e tem inúmeros produtos, as corretoras fazem o trabalho de conectar os clientes aos investimentos. E a taxa de corretagem é a remuneração das corretoras pelos custos que elas têm para fazer esse trabalho. No caso da Genial, nós somos uma plataforma de investimentos e também uma corretora e oferecemos uma gama enorme de produtos. É importante você entender direitinho pelo que está pagando, porque isso pode afetar a rentabilidade dos investimentos. Na compra de ações, por exemplo, toda vez que você compra ou vende, a cobrança da taxa, independentemente do volume de papéis. No mercado futuro, a taxa de corretagem é diferente para cada tipo de ativo, que pode ser dólar, futuro, índice futuro, café, milho e outros. E nesse caso, é bom ter em mente também que a cobrança é proporcional ao número de contratos negociados. Aqui na Genial, nós não cobramos corretagem para títulos do Tesouro Direto, fundos imobiliários e ETFs de renda variável. Se não souber o que é uma ETF, o vídeo acima te explica. Investir é inteligente, lucrar é genial.